Se você viajar pra algum lugar que você trouxe coisinhas, sabe, pra dar de presente, trouxe lembrancinha, trouxe é, ursinho pra sobrinha, sabe? Já separa tudo, o que, que eu faço? Eu pego ou um saco, ou uma caixinha, boto tudo que não é pra mim. Isso aqui tem que sair da minha casa. Tá tudo num saquinho. Eu vou colocar numa caixa será uma caixa de saída. Coisas que eu preciso levar para fora da minha casa, né? Que eu preciso, de repente, ah, vou na casa da minha cunhada, ó, tá lá na caixa de saída os presentes que eu tenho que levar para minha sobrinha, entendeu? Então a gente já coloca numa caixinha de, de saída da casa, né? E isso não fica, de repente, no fundo do teu armário? para aquele dia que você lembrar que vai encontrar com ela Acaba nunca lembrando, né? Pois é, eu sei, tá? Até usar a caixa de saída, eu também ficava com isso no fundo do meu armário. Então agora você nunca mais vai passar aquele esquecimento de chegar na casa da cunhada e falar, mãe, trouxe um presente pra sobrinha, mas esqueci.